Jesus Cristo, preciso de sua ajuda e do seu amor misericordioso. Vós, que tem poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia a dia e quebrar todas as forças malignas de Satanás, que está tirando a minha paz. Senhor, Estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, dos assaltos, das violências, das invejas e de todas as obras de feitiçarias. O Mestre Jesus, ilumina os meus pensamentos e meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos. E guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus adversários. Jesus, abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com o seu poder e dando-nos prosperidade, fé, amor, alegrias e felicidades. Porque em paz me deitarei, em paz dormirei, e em paz também andarei, porque só Tu, Senhor, me faz andar em segurança. Ó oh Senhor, escuta esta minha oração, porque eu invocarei o Seu nome de dia e de noite, e o Senhor mostrará a minha salvação. Amém.